O um Cego de Coração é vencer ou vencer, Carre e determinação, do Pelé até o Neymar, o Santos é tradição O Santos é tradição, o Santos é tradição, Santos é tradição Salve, salve, galera aí, todos todos bem vindo a mais um episódio aqui da nossa saga com o Santos No Brasfoot 22, 23 aí, esse é o episódio de número 6 aí da nossa saga com o Peixão Vamos lá, hoje teremos jogos aí contra o Fluminense, Flamengo, Botafogo, Juventude e a gente encerra contra o Fortaleza os jogos de hoje aí no, no vídeo é... E antes de ir pro jogo galera, já deixa aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho pra estar tá recebendo novas notificações Passe no nosso canal, parceiro, link na descrição, tamo junto e agradecendo aí o canal Rádio Brasfoot aí galera Link na descrição também do canal Rádio Brasfoot aí mano, já vão lá, se inscrevam no canal dele E ative o sininho pra tá recebendo notificações do canal dele que é muito bacana aí E vamos lá, galera, antes de ir pro jogo aqui contra o Fluminense, eu tava pensando aqui em vender Vender não, e emprestar né, o Mazotti tá galera, o Mazotti aí que tá com 22 anos, ele tá com 47 de overall, eu vou tentar emprestar ele para ele voltar, para ele voltar de empréstimo um pouco mais forte né, vai que ele jogue no campeonato brasileiro aí para outro time, ou até para Europa ele venha com mais com overall bem mais, maior né, já que ele tem 22 anos, João Paulo tem 27 né, já pensando pro futuro. Vamos aí, eu já vou colocar ele aqui por, por empréstimo. Eu vou estar decidindo alguns jogadores também. Não, não agora, mas alguns jogadores aí que eu posso estar emprestando, tá? Vamos supor aqui como... O balieiro. Eu vou até colocar o balieiro por empréstimo, já que ele tem 45 de overall. E a gente tem o Camacho, o, Rodrigues, o Rodrigo Fernandes e o Sandro, né? Pra fazer aquela função... Pra fazer aquela função lá de... De, de volante, né? Eu vou estar emprestando também ele aqui. Qualquer coisa, vocês deixam no comentário aí se eu te, devo emprestar ou não o Vinícius Baleiro beleza? É, na parte do meio de campo, o Lucas Barbosa também vai ser emprestado. O Lucas Barbosa aí. eu tô pensando em vender o Sanches. Não sei, deixem no comentários aí se eu devo vender ou não o Sanches, né? Já que ele tem seus 37 anos. Né? E vamos lá. Aqui no ataque, eu vou manter. Eu vou manter essas molecadas... Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, o Rian Seco também vai ser emprestado. Beleza. A gente botou quatro jogadores aí por empréstimo aí. É, pra empréstimo aí no Santos. Beleza? E vamos aí pra partida. Vamos pra partida contra o Fluminense aí. Que tem. Tem um elenco bem interessante aí no Campeonato Brasileiro. Tá fazendo um bom papel aí no Campeonato Brasileiro. Eles têm o um Germancano, o goleador nato aí. Tem o Matheus Martins. Tem o Felipe Melo, Natan. Tem um bom elenco, mano. Tem um bom elenco aí. E vamos aí para partida, vamos estar tá... Vamos tá escalando aqui o elenco aqui do, do Santos. Deixa eu dar uma olhada aqui, é, a gente vai de Soteldo e Marcos Leonardo no ataque, Juan Julio e Zanocelo no meio campo, Rodrigo Fernandes e Sandri no meio no, de volante, Felipe, Jonathan e Madison na laterais e Balberman e Natan aí jogando aí na zaga e o gol João Paulo, eu vou estar tá jogando de preto e partiu. Começa o jogo para Santos e Fluminense na Vila Belmiro. Para cima deles, Santos. Vamos lá. Santos faz 2x1. Um. Eu não vi quem fez os gols. Quando terminar o primeiro tempo, a gente vai dar uma olhada quem fez os gols aí do Santos. O Fluminense empata o jogo. Os gols aí do primeiro tempo foi marcado por Soteldo e Germancano. É, Juan Julio e o William aí empatou, né? O William deu uma assistência e marcou também. O William bigode aí. Vamos estar tá substituindo alguém aqui. Deixa eu ver, vou estar tá colocando o Camacho para jogo, no lugar do, do Rodrigo Fernandes. Beleza, acho que só essa alteração aí, partiu o segundo tempo. Começa o jogo para Santos e Fluminense no segundo tempo aí para cima dele, Santos. Vamos lá, por enquanto, 2x2 dois dois aí na Vila Belmiro. Vamos lá, Santos, vamos lá, fazer gol. Vamos fazer gol aí. Boa! soteudo faz o gol nos acréscimos aos 47 minutos do segundo tempo. Destaque pro o gol de soteudo, Juan Julio e soteudinho aos 47 do segundo tempo. Tivemos 44% de posse de bola, 23 finalização, 17 de exame e 14 de passes errados aí. Vamos estar tá dando uma olhada aí na no, na primeira rodada, né, do Campeonato Brasileiro. Aí o Ceará venceu o Goiás por 1 a 0. O Corinthians venceu a América, o América. Atlético-PR venceu. O Atlético Paranaense, o Inter ganhou do Havaí, o Cuiabá venceu o Fortaleza, o São Paulo venceu o Juventude, o Botafogo ganhou do Curitiba, Flamengo fez 3x0 no Red Bull Bragantino e Palmeiras e, e Atlético Mineiro ficaram no 0x0. 0. Beleza, partiu aí, vamos tá avançando. Tá aí, Libertadores, né? É a fase qualificatória com o CACAF. E vamos que vamos, vamos que não pode parar. Que é o prato Brasileiro aí tá no seu início aí. Já temos Flamengo, hein? Flamengo que é o líder, hein? Flamengo aí, dispensa comentário, né, galera? Tem Arthur Vidal, Thiago Maia, De Arrascaeta, Marinho, Gabigol. Mano, tem muito jogador que, é, é, que foi do Santos, né? Que jogou pelo Santos aí. Tem um baita elenco Flamengo aí. Vamos lá, mano. Vamos pra cima deles aí. Vamos estar tá salvando aqui. Vamos que vamos. Vamos tá escalando aqui o time. Vamos tá jogando fora de casa. Eu vou manter o mesmo elenco. Vou manter o mesmo elenco. Soteudo e Marcos Leonardo. Juan Julio e Zano Selo. Rodrigo Fernandes e Sandro de volante. Nas laterais, Felipe Jonathan e Madison. Na zaga, Eduardo Balemann e Natan. E no gol, João Paulo. Eu vou de branco dessa vez. E vamos lá, mano. Partiu pra cima deles. Começa o jogo para Flamengo e Santos aí no Maracanã. Pra cima deles, Peixão. Vamos lá por enquanto, 0x0. Soteudo marca um gol olímpico no Maracanã. Vamos que vamos. Fim de papo aí do primeiro tempo. A gente vai vencendo com o gol do Soteudo Olímpico, hein, mano? Olímpico. Vamos aqui colocando o Camacho pra jogo. Na... Vou estar tá tirando o Madison também. E vou estar tá colocando o Lucas Pires pra jogar. O Eduardo Bauer e o Manhattan. Vou manter aí na zaga. E partir o segundo tempo. Pra cima dele Santos. Vamos lá. Por enquanto, 1x0, o Santos vai vencendo o Flamengo aí no Maracanã. Pra 55 mil pessoas. Vamos que vamos, Peixão. 1x0 e... Fim de papo. O Santos vence por 1x0. Gol olímpico aí do Soteudo. Tivemos 41% de posse de bola, 13 finalização, 19 desarme e 21 passes errados aí do Santos, né? Tá aqui. Vamos ver os resultados dos, da segunda rodada aí do Campeonato Brasileiro. O Goiás... Perdeu para o Atlético Mineiro, o Fluminense perdeu para o Palmeiras, o Flamengo perdeu para o Santos, o Botafogo perdeu para o Bragantino, o Juventude faz 5x1 aí no Curitiba, Fortaleza fica no empate contra o São Paulo, o Havaí perde para o Cuiabá, o Atlético-Guaniense vence o Internacional, o América Mineiro... Perde aí pro Atlético Paranaense. O Ceará empata com o Corinthians e vamos ver como é que ficou a tabela do Campeonato Brasileiro na, nessa segunda rodada aí. O Atlético Goianiense vai liderando por enquanto o Campeonato Brasileiro aí com seis pontos ganhos. Seguido de Cuiabá, Santos e Galo, hein, galera. Esses aí são os quatro primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Destaque aí pro o artilheiro Alisson do Cuiabá com três gols em dois jogos. Soteudo também tem três gols em dois jogos. E vamos que vamos. Vamos estar tá avançando aqui. Copa Libertadores na sua fase final. É, vamos aí estar tá pegando o Botafogo agora. Botafogo do Rio de Janeiro, que a gente enfrentou Fluminense, Flamengo e agora o Botafogo, hein? Agora a gente vai jogar em casa. Vamos estar tá vendo o time do Botafogo aí. Que tem bons nomes, né? Destaque aí pro Gatito, Cuesta, é, vários jogadores aí. Matheus Nascimento aí, uma jovem promessa aí do, do Botafogo. E vamos que vamos. Vamos estar tá escalando aqui o time. Vamos estar tá jogando de preto e branco dessa vez. Eu vou manter o mesmo elenco, né? Já que o elenco tá ganhando no mexe. Vamos aí de soteio do Marcos Leonardo, Juan Julio e Zanucelo no meio-campo. Rodrigo Fernandes e Santos de volante. Felipe Jonathan e Madison na lateral. Eduardo Balmer e Natana zaga. E no gol, João Paulo. E partiu! Começa o jogo pra... Santos e Botafogo na Vila Belmiro para 20 mil pessoas para cima dele, peixe! Vamos lá, por enquanto 0x0, um jogo bem equilibrado aí na Vila Belmiro. Vamos que vamos, fim de papo para o primeiro tempo. Eu vou estar tá fazendo aquelas famosas substituições, tirar o Madison, colocar o, o Lucas Pires. A gente tem que estar tá contratando um lateral direito aí para ter a, a substituição, substituição correta aí, né? Vamos estar tá colocando o Camacho aqui também no lugar do Rodrigo Fernandes e partir o segundo tempo. Pra cima dele, Santos. Por enquanto, 0x0 0 aí na Vila Belmiro contra o Botafogo. Botafogo aí fazendo um jogo difícil aí contra o Santos na Vila. Vamos que vamos. Eduardo Balberman faz 1x0 pro Peixão e fim de papo. Mais uma vitória de 1x0 aí. 1x0 também é 3 pontos, né? Vamos ver aí o resultado da terceira rodada aí do Campeonato Brasileiro. O Corinthians venceu o Goiás por 2x0. Atlético Paranaense fica no empate com o Ceará. Internacional e América Mineiro ficam no 1x1. 1. Cuiabá... E Atlético Goianiense Cuiabá venceu por 4x0. São Paulo vence o Havaí por 1x0. Curitiba vence o Fortaleza. Red Bull Bragantino perde por Juventude. Santos vence o Botafogo por 1x0 na Vila Belmiro. Palmeiras vence o Flamengo por 2x1. Atlético Mineiro vence o Fluminense por 2 x 1 e vamos ver a classificação. Classificação atualizada aí. Cuiabá vai liderando o Campeonato Brasileiro com 9 pontos ganho em 3 jogos. Santos em segundo, Atlético Mineiro em terceiro e Corinthians em quarto, hein? O Alisson do Cuiabá tem 4 gols em 3 jogos, de seguida de Soteldo com 3 gols em 3 jogos e o Tailson aí do Inter com 3 gols e 3 jogos. Beleza? Bora lá, bora lá, bora lá. Vamos lá, o Ian Seco vai ser emprestado aí pro Fluminense, vou estar emprestando ele aí pro Fluminense, beleza, valeu Ian Seco, tamo junto, volte aí com mais força é, Temos jogo de estreia aí na Libertadores, temos jogo de estreia aí na Libertadores, vamos estar dando uma olhada no calendário aqui, mudou um pouco o calendário dos jogos que ia ter, né é, A gente vai estar pegando o Independente Petroleiro aí pela Libertadores, fora de casa, e o próximo jogo é contra o Juventude, hein galera Próximo jogo é contra Juventude aí. E vamos que vamos. Vamos aí pra cima do, do Independente Petroleiro aí da Bolívia, né? Que tem um time bem interessante também. Nunca fiz modo carreira na, no, na Bolívia, mas parece ser bem da hora, né, mano? Que os times são bem equilibrados lá. Vamos que vamos, vamos aí estar escalando o time aí no famoso 4-4-2 O elenco é o mesmo Soteudo e Marcos Lola no ataque Juan Julio e Isa no, selo no meio campo Rodrigo Fernandes e Sandri de volante Felipe Diana e, e na lateral Balberman e Natan E no gol, João Paulo Eu vou estar jogando de branco E partiu! vivo, começamos mais uma transmissão, tabelando contigo, ligado na Esportes. esperamos um grande jogo. Meu nome é Gustavo Villani, tenho aqui ao meu lado, nos comentários, o Caio Ribeiro. É dia de estreia, é dia de pontapé inicial desses times na fase de grupos da Cobebol Libertadores. Linda atmosfera no estádio para o jogo, Caio. É um jogo com favoritismo bastante claro no papel, Guga. Desde que o fato de jogar fora de casa não pese. É dia de mostrar personalidade e confirmar essa classificação. Time definido, empurrado pela galera. Olho na tela o time vem no 5-2-3. Quero te ouvir, Caio. Com esse esquema é fundamental a participação dos laterais e dos pontas, Vilani, para dar uma congestionada no meio de campo, para ele não ficar despovoado. E o Peixe, o Santos tá pronto pro jogo. Time montado num 4-3-3, Caio, dois pontas abertos, fala amigo. Eu gosto desse esquema, Vilani, principalmente quando os pontas jogam próximos à linha, né, criando espaço na defesa adversária. O século passado marcou um equilíbrio forte entre os campeões mundiais das seleções, com oito títulos para a Europa, oito títulos para a América do Sul, já neste século. Colocar, eu... Dois desses títulos nossos foram do Uruguai lá atrás Já tem um bom tempo que na América do Sul só Brasil e Argentina são... Começa o jogo aí da Libertadores para Independente Petroleiro e Santos E Marcos Leonardo abre o placar pro Peixão Vamos que vamos Santos Vamos lá por enquanto 1x0 Santos no Independente Petroleiro Marcos Leonardo faz o segundo e vamos que vamos mano E termina o primeiro tempo aí Destaque para os dois gols de Marcos Leonardo aí Vou estar tirando o Eduardo Balma Vou colocar o Maicon Beleza, o Camacho vai estar tá entrando no lugar do Rodrigo Fernandes. Eu vou estar tá tirando o Madison e colocar o Lucas Pires. E partir o segundo tempo. Lesão, lesão, galera. Soteudo se lesiona aí. e Vai estar tá entrando o Ângelo. Vamos estar tá colocando o Ângelo para estar tá entrando aí no, no restante final do, do segundo tempo. E partir os... Vamos que vamos, Santos! Vamos lá, Santos vai vencer no Independente Petroleiro na estreia da Libertadores aí por 2x0. Vamos que vamos! Vinícius Anucelo faz 3x0! Pra cima dele, Santos! Uma boa estreia aí no campeonato na Copa Libertadores, na verdade, ia falar campeonato brasileiro. Vamos ver o nosso grupo, mano? Vamos dar uma olhada nos grupos aí. Grupo a Aí com Corinthians De Strong e Desportivo Tátira e De, De, De, Desporte Tolima. No grupo B, Atlético Mineiro Nacional, Olímpico e Caracas. No grupo C, Everton, Desportivo Cali, Atlético Planaense e Boca Júnior. No grupo D, tem Santos, Aliança Lima, Cerro Portenho e Independente Petroleiro. No grupo E, temos Independente, Penherol, Barcelona de Guayaquil e Palmeiras. No grupo F, Sporting Cristal, Flamengo, Libertar e São Lorenzo. No grupo G, temos Red Bull Bragantino, Universidade do Chile, Estudiantes e LDU. No grupo H, tem River Plate, Velho e Salles, Fortaleza e Rosário Central aí, galera. Esses são os grupos da Libertadores aí. E destaque partilharia é pro Silvio Romero aí, com 5 gols e 5 jogos aí, mano. E Diego Eraso, do Milionário aí, com 4 gols e 4 jogos. Beleza? E vambora, mano. Bora que bora que a gente tem jogo aí contra o Juventude... Temos jogos contra o Juventude, antes disso aí o, o Sampaio Correia quer o Baleiro por empréstimo aí, eu vou estar tá aceitando, valeu Baleiro vai lá E nota triste né galera, Soteudo do lesiona, aí vai ficar duas semanas de fora aí do, do, do Campeonato Brasileiro e da Libertadores aí E vamos lá, vamos estar tá jogando contra o Juventude, último jogo aí do vídeo, já que a gente teve um jogo pela Libertadores, beleza galera? Vamos estar tá enfrentando o Juventude aí, vamos dar uma olhada no time do Juventude que é um elenco interessante aí. Humberto Louser é o técnico. Destaque aí pro Pita e pro Guilherme Paredes aí, mano. Destaque aí os goleadores do time aí do Juventude. E vamos que vamos. Vamos estar tá escalando aqui o elenco. Sem Soteudo a gente vai de Ângelo, né? A gente vai de Ângelo aí. E o Zanucelo vai ficar pra bater os escanteios. Né? Já que o Soteudo se lesionou. time que vai a campo é Ângelo, Marcos Leonardo... Juan Julio e Vinícius Anucelo, Rodrigo Fernandes e Sandri de volante, Felipe e Jonathan e Madison na laterais, Boba e Natana na zaga e João Paulo no gol. Beleza? A gente vai estar tá jogando de branco e pra cima deles. Começa o jogo aí! E já tem expulsão de Sandri, hein, galera? Sandri é expulso, eu vou estar tá sacrificando o Juan Julio e colocando o Camacho. O Selo passa a ficar jogando centralizado O Ângelo joga um pouco mais recuado E partiu o segundo tempo Começa... Oh, começa não, né? Já tinha começado, na verdade, né? Já teve a expulsão aos 8 minutos aí do Sandri E Yuri abre o placar pro Juventude aí 1x0 aí, gol de Yuri Vamos tá fazendo aqui uma substituição Eu vou estar tá tirando o Felipe Jonathan Colocar o Lucas Pires né? O Nathan também vai estar tá saindo Vai entrar o Maicon Beleza, essas são só as alterações e partiu o segundo tempo. Vamos lá, a Juventude vai vencendo aí, o Santos tá com um a menos aí. Vamos lá, Santos, vamos buscar o um empate aí pelo menos, mano? Vamos lá, pênalti pro Juventude. Aí não, hein? Partiu o Pita pra bola. Bateu com força, estufa rede, é 2x0 Juventude aí. Marcos Leonardo diminui, mas é fim de papo e tomamos mais um gol do Pita, galera. Destaque aí pro gol de Yuri. Pita de pênalti, Marcos Leonardo diminuiu pro Santos E Pita de novo faz 3 a 1 aí Santos perde fora de casa aí Vamos ver os resultados aí da, da quarta rodada, né? O Goiás perdeu pro Fluminense O Flamengo vence o Atlético Mineiro O Botafogo vence o Palmeiras O Santos perde fora de casa pro Juventude Fortaleza empata com o Bragantino Havaí vence o Curitiba atlético Mineiro vence o São Paulo aí Em casa o América Mineiro Perde aí pro Cuiabá fora de casa o Ceará empata com o Internacional. O Corinthians perde de 4 a 0 para o Atlético Paranaense aí em casa, hein, galera? Em casa, vamos ver como é que ficou a tabela do Campeonato Brasileiro aí. Vamos lá, o Cuiabá lidera aí, surpreendentemente, Cuiabá aí com 14 pontos em 4 jogos. Juventude vem em segundo, Atlético Goianiense em terceiro e Santos vem em quarto ali com 9 pontos. Santos já conhece sua primeira derrota aí, perdeu para o Juventude. Beleza, beleza, beleza. O artilheiro são o, o Alisson do Cuiabá, o David Terans com 4 gols e o Pita com 4 gols. E em quarto vem o Soteldo, né? Mas o Soteldo se lesionou. Beleza. Vamos tá avançando aqui. Oferta de jogadores aí pra tá vendendo. Beleza. Vamos que vamos, eu vou estar tá salvando. Galera, esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, já deixa aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho para estar tá recebendo novas notificações. Passa no nosso canal, parceiro. Link na descrição. Próximo vídeo aí teremos jogos pela Libertadores Campeonato Brasileiro. E provavelmente vai começar a Copa do Brasil também. Beleza, galera? Os próximos jogos aí temos jogos contra o Cerro Portenho, Fortaleza, ou contra o Allianz Lima contra o Havaí e contra o Atlético Goianiense. E esses são os jogos do próximo episódio aí. Beleza? Tamo junto. Conto com o like de vocês e ative o sininho, galera. E se inscrevam no canal aí. Tamo junto. Muito obrigado. E vai pra cima deles, Santos. Falou e fui! <música>